Vou em brasão, bomba em brasão. Não sabe me acreditar, mas faz esforço. Não sabe é mais fundo amor por um homem bom. bom. Com alegria e maldade mano coração. Não sabe é bem, bem tanto medo e pânico. Medo de viver mim. Fala galera, depois de muito tempo estou aqui com essa linda cara de pau aparecendo para vocês Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como que vocês me contam? São tantos momentos que nós vivemos juntos aqui nesse canal do YouTube E aí, como é que vocês estão? Mandem, botem mensagens aqui nos comentários porque eu vou ler todos e responder todos também É... Voltei. É, eu ainda não sei como é que eu vou dar... Como é que eu vou conseguir encaminhar esse YouTube. Muitas coisas mudaram. É, é, acho que não é surpresa para muitas pessoas que me acompanham no meu Instagram. É, eu sou mulher solteira agora. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo, gente. E eu vou dizer para vocês que situação, viu? É, é uma das perguntas que eu mais recebo. E... Eu já recebi uma mensagem de um rapaz, uma mensagem bem desaforada Ele falou, o rapaz falou Nossa, você está solteira, eu espero que você realmente esteja feliz Como você supostamente aparenta no seu Instagram E deu a entender que porque eu não estou mais em um relacionamento E eu aparentemente estou feliz no meu Instagram Eu estaria mentindo como... A minha suposta relação ainda, ele deu isso Aí eu fiz um textão para ele, né, falando que relações, elas iniciam Elas podem continuar e elas podem acabar, isso é comum Eu acho que porque supervalorizaram a relação que era interracial e com a pessoa coreana Então, é, falaram de uma forma como se tudo que a gente já se viu tivesse... Puf, aquilo tudo foi uma, uma farsa porque acabou eu acho muito louco, gente. Eu acho que as pessoas têm que parar de ter essa visão. É... Uma visão romântica, doentia. O que eu vou explicar. É... Essa visão que você tem de filmes e de novelas e de dramas como se fossem hum, pessoas que não pudessem ser passíveis de humanidade, sabe? Eu acho que é até desuman... é... É desumano você colocar pessoas... Nesse pedestal inexistente E é um pedestal no qual eu não estava colocado nesse pedestal é Porque quando você valoriza uma pessoa E você é, acompanha o trabalho dessa pessoa E você entende que relações elas podem vir E independente, a gente não tem que dar é, detalhar sobre nossas vidas A gente mostrou, nos mostramos e divulgamos muito sobre a cultura da Coreia Ele me ajudou muito no canal, vocês sabem, vocês viram Então, é... por isso a gente está apresentando, e por estar tá falando E por a gente também ter compartilhado uma parte da nossa vida é... Muitas pessoas se sentiram no direito de nos dizer coisas que foram assim... Doentias, sinceramente E isso foi uma das coisas que mais me fez é... não querer voltar pro o canal do YouTube. Olha que eu já estava, eu já tinha feito vídeo, mesmo já não sendo mais juntos e aqui tem é, vídeos de planejamento de viagens, coisas assim é, Mas eu, eu me afastei porque eu não estava me sentindo mais com muita vontade de gravar vídeos Eu não sei se você sabe, mas meu pai ele morreu em 2018 E muitas coisas ficaram muito complexas para mim, assim Muitas coisas que eu fazia ficaram complexas no, no decorrer do tempo é, eu conseguia estar no Instagram e, Enfim Foi um processo para mim também Mas O YouTube era uma coisa que eu amava muito Muito, muito, muito E a viagem da Coreia aqui é o que me lembra muito Aqui foi uma, uma das viagens que meu pai me ajudou muito Ele ajudou com a metade do valor da passagem né Então Isso aqui me lembrava muito ele E eu até tentei ele pós Mas, enfim É... Então, assim, voltando a falar, mistura muitas coisas Mas vocês já devem me conhecer, né? Os vídeos que eu já gravei aqui é, Então, eu vim gravar um, esse vídeo Porque eu acho que essa é uma mensagem que eu queria deixar para as pessoas Eu queria dar essa resposta Porque quem, quem me seguia no meu Instagram também já sabia Porque eu fiz uma postagem, eu postei uma foto E, e fiz um texto também Falando sobre... É, eu eu arquivei o texto porque, apesar das pessoas ah, entenderem que isso tinha sido uma etapa que tinha acabado... O pessoal ia no meu Instagram e começava a curtir todas as fotos de casais do Instagram Aí eu acabei ocultando tudo Porque é desconfortável, gente Tem coisas que são desconfortáveis E eu acho que a gente precisa aprender a respeitar as pessoas O processo das pessoas é, e eu nem me acho famosa Mas eu imagino pessoas que realmente são famosas E que ah, as pessoas acreditam que essas pessoas Elas têm a obrigação de detalhar a vida pessoal delas Eu acho que isso é muito pesado Eu sou uma fofoqueira também Eu sou fofoqueira Eu adoro ver a vida dos outros Ih, foi terminou terminou o fulano, ó Mas eu não chego para essa pessoa para ficar indagando E aí, me conte como é que foi Quem foi que terminou Me diga aí, me conte aí Não faço isso Não sou nem louca, gente Essa fofoca aí não vai é do bem se for focado bem, você vê aqui, ó, fica para você, ó hum. Ah, entendi Outra coisa é chegar na pessoa e começar a indagar Coisas que você não sabe nem como a pessoa está se sentindo E nem se a pessoa se sente confortável para poder falar sobre isso Entendeu? Então vamos, vamos ser Vamos entrar, vamos respeitar as pessoas, por favor Tá bom? Acho que já falei muito sobre isso aqui e Ah, eu esqueci de contar daqui né, Depois do que o rapaz me falou, sabe isso? Eu dei um textão baixo astral nele Falei um bocado de coisa Falei, meu filho, relações começam terminam e E assim, não é porque é, acabou que tudo que vivemos foi pagado é uma pessoa muito importante, continua sendo muito importante para mim Mas assim, o que você está falando eu não falei desse jeito, tá? Mas é bosta e, Obviamente, o que ele falou é bosta Ele pode até assistir esse vídeo aqui, que eu não tô nem aí Falou bosta, cagou, cagou no meu Instagram E eu dei de volta, rebati com uma diva E ele ainda apagou o comentário Porque não aguentou o porradão É isso é, é, Esse canal ele vai mudar um pouco Porque eu quero falar sobre muitas coisas Inclusive eu quero fazer algumas resenhas De alguns dramas que eu vi É... Mas o que, gente? Eu tenho que pensar Eu quero que vocês me indiquem muitas coisas para falar Porque eu recebi muitas mensagens lindas, gente Quando eu tava afastada, vocês são muito fofos eu Recebi mensagens muito bonitas De vocês falando Nem ele volta, fale de qualquer coisa Você não precisa falar só sobre o Coreia do Sul Fale o que você quiser, a gente quer ver você falar Eu achei isso muito, muito... É uma coisa que nos motiva, né? Principalmente blogueiras que... Enfim, eu uso uma webcam Que é HD Que só sendo não fica filmando isso aqui Então... Enfim, eu acho que o mais importante são as mensagens, são as pessoas que a gente faz nisso aqui é... E mais o que Meu Deus, eu estou aqui tentando pensar Porque eu estava pensando em falar tantas coisas e a gente acaba se perdendo hum, É isso, é, eu acho que eu vou mudar o nome do canal para uma coisa mais Emily Brito, né? Eu estou pensando porque eu pretendia que esse canal fosse um canal de viagens é, de viagens de vários países, se possível, né, meu Deus? Se possível. Sem o dinheiro, o trabalho, deixar. E com o coronavírus, tudo mudou. Tudo mudou com o coronavírus. Mas é isso. É, o meu sonho de viajar continua em pé para vários países, tá? É, um dia ainda quero voltar para a Coreia do Sul. Eu conheci pessoas incríveis. E... Isso é uma coisa que vai estar sempre na minha vida. É, mas eu quero ajuda vo de vocês. Eu quero saber o que, é que vocês querem que eu fale. É, eu não me sinto mais apta a ensinar nada, nada de coreano aqui para vocês, porque tem um tempinho que eu não estudo. Mas eu. <risos> eu continuo falando um pouquinho. De... Mas eu preciso estudar mais, é uma língua que eu amo Só que, enfim, muitas coisas aconteceram Eu me formei, agora eu sou publicitária, não sou mais uma estudante Eu comecei esse canal do YouTube, gente, como uma estudante de publicidade agora eu sou uma mulher formada é, Mas é isso é, Muitas coisas mudaram, eu também mudei Acho que mudar faz bem e eu estou me sentindo muito bem com essas mudanças e é isso, eu espero que vocês também fiquem felizes por mim E que entendam que pessoas que estão no YouTube são pessoas Apesar de parecerem que são, sei lá, um, um sub-celebridades Mas são pessoas comuns E que a vida segue e que tem problemas E que são felizes e que ficam tristes E que ficam desconfortáveis e confortáveis Tá bom? É isso e bye bye!